Cataratas do lado argentino A gente não conseguiu colocar o despertador pra tocar A gente esqueceu, a gente falhou E... Então a gente tá saindo de casa muito tarde Às 10 horas Vai atravessar, tudo mais Sendo que a gente vai fazer todo o trajeto de transporte público A gente tem que conhecer tudo E falam que lá tem mais coisa pra fazer Que é mais demorado Porque tem mais coisa que você tem que fazer, trilha e tal e o último ônibus para voltar pro Brasil é às seis e meia, então é, vai ser meio corridinho pra gente. Aqui no Parque Nacional de Alíguaçu, no lado argentino. É, a gente acabou de comprar aqui os ticketzinhos, eles aceitam cartão. É, então tem diferença entre os valores: para residentes daqui é 310, para brasileiros 480, para quem não é do Mercosul, 600 pesos. Eu sei que eles aumentaram bastante recentemente esses valores, antes era bem baratinho e agora. É... dá em um torno de entre 80 e 100 reais Eu não vou fazer cálculo agora <risos> Eu quero focar nisso A gente não vai fazer todo o parque porque ele é bem extenso A gente vai focar mais na garganta do diabo que falam que é... O que tem de mais bonito aqui Além disso, assim que a gente saiu lá da na, na imigração A gente foi abordado por um taxista e, Ao invés de a gente pegar um ônibusinho de novo Que a gente tinha pego é, Descer na rodoviária e pegar um ônibus que vinha pro parque que, que já ia sair 20, 25 reais A gente pagou 20 reais cada uma Pra vir até aqui de táxi, Que seria bem mais rápido. Ele já combinou a volta. Isso, e a gente deixou a volta combinada com ele, então, pra ele vir pegar a gente às quatro horas aqui no parque, pelo mesmo valor que tá eu, a Thalita e a amiga que a gente fez, a Flores. Não faça como a gente fez. Quando você sai do Brasil, você vai passar por duas fronteiras. Tem a fronteira do Brasil, que nós brasileiros não precisamos descer. E a fronteira da Argentina, que precisa descer para carimbar o passaporte ou liberar sua entrada. A gente desceu nos dois, então teve que esperar o ônibus nas duas fronteiras. Então, por isso que a gente chegou tarde aqui e não vai conseguir fazer o parque inteiro. A primeira impressão aqui é que, não sei se é porque a gente chegou tarde, mas que aqui é mais vazio. Vocês viram que quando a gente foi lá, por mais que estivesse chovendo, tava bem cheio. Tô esperando o trem aqui, ela viciada em café já. Eu vou comprar um. Né? Então, a gente já estava com o tempo corrido. Aí a gente pegou o trem para ir para a garganta... É uma garganta maldita? Garganta do diabo. do diabo. <risos> Mas o trem, ele só vai até a Estação Cataratas. Então a gente... Num trem muito devagar, sério. A 5 km por hora. A gente foi até a Estação Cataratas. E ficamos lá no trem achando que ele ia seguir viagem para o destino final, né? Não, ele voltou. Agora a gente vai andar, porque... Ter que, ia ter que esperar outro trem 20 minutos Sendo que é 10 minutos de caminhada Então estamos andando aqui no meio da, da bagaça <música> Do brasileiro, onde a gente estava ontem, onde tem o um elevador e aqui a gente vem pro buraco antes das quedas dá até um pouco de medo ficar aqui, cara parece que a gente vai ser... ao o cabelo ao o cabelo parece que a gente vai ser arrastado aqui junto Um tempinho, então a gente vai fazer um circuito mais curto aqui, o circuito superior. E a gente tem uma hora para matar a gente vai yeah, um pouco. tempo estimado do passeio é de uma hora também. Uhum. Então vamos ver, vamos tentar fazer um pouquinho menos. é macaco, mas não é macaco, é o a few moments later, Acabamos de passar pela migração argentina de novo A gente vai conhecer a Duty Free, The Free que fica aqui do lado Ela é bem grande Duvido que tem coisas mais baratas que no Paraguai, né? É um passeio A gente vai dar uma olhada lá pra contar pra vocês se vale a pena ou não é, Duvido que vai poder filmar Porque do aeroporto a galera não deixa não Eu Acho que a gente pode tentar Música sua toda sua juventude One eternity later. Ih, como somos ricas Três chocolates <risos> hum? então, Compramos um biscoitinho biscoitinho fino de queijo para então, comer tomando um assim que a gente encontrou porque a gente tem em casa Esse aqui foi a minha escolha de chocolate eles estavam com uma promoção, viu, gente. Se não fosse a promoção, não recomendaria, não, porque o preço não é tão barato. A Thalita comprou um pacote de maltesers. E esses daqui são pra nossa família. É, além disso, compramos um negócio pra encostar a colher é suja, sabe? quando você está cozinhando. Preciso. É muito necessário. Para não sujar a pia e não sujar a colher. E esse joguinho de imãs com uma mapa de Londres. de Londres. São vários imãzinhos. Muito legal lá dentro, cada sessão tem uma um tema. Tem tipo, logo que você entra é Londres, aí na parte de perfumes é Paris. Eu não tinha reparado. Ela nem olhou para cima, gente. É só na prateleira. É. e. A é um parte chifre. de chocolates é a suíça. Eu acho que é o maior do porque que eu já passei em toda a minha vida assim, muita variedade de, de produtos. Bem, é bem grande, vale sim a visita. Uhum.